Aí minha mãe me obrigou aí no, no, na endócrina e falou: Não, cara, não dá mais pra ter essa vida. E aí que foi um, um gatilho, que ela me, bot, me deu um remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café, eu já tava começando a comer melhor, já tava num processo de emagrecimento. E aí aquele remédio fez eu passar muito mal. Velho, eu não consegui trabalhar, assim, passei o dia inteiro assim, tremendo, porque era tipo um. Inibidor. É, e aí tremendo assim. Eu peguei a caixa do remédio, caro pra cacete, joguei na descarga, dei, mandei bicho, embora. Falei, posso? bicho, eu não preciso disso não, cara. Eu sou mais forte do que isso. E aí, botei esporte. Lógico que eu não conseguia correr, mas eu ia Você pro sabe, parque. Você dava mais ou menos esse peso ainda. É, aí, eu ia antes. pro parque todos os dias. Aí eu ou fazia uma volta de 4km, ou de 6, ou de 8. Ou aí. caminhada. Caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr e tal. Olá, aqui é Thiago Souza e estamos em mais um episódio do podcast Corrida Perfeita, um episódio muito especial hoje com um amigo de alguns anos já que o esporte me concedeu e agora inclusive estamos com a oportunidade de trabalhar em conjunto, sermos colegas Coleginhas. profissionais também, né? ele está vindo para o Corrida Perfeita agora, é, neste momento, agregar na parte de marketing da nossa equipe, ele tem uma experiência há muito tempo nesse setor. Carlos Alves, mais conhecido como Farofa, então para quem não sabe esse é o apelido do, faro... do Carlos Alves, Farofa, <risos> é porque até a esposa dele chama ele de Farofa, quando ela chama de Carlos é porque tá dando alguma merda, Acho né? só minha mãe me chama de Carlos. É, porque a mãe é palha, né, chamar de apelido, né? Sei. Dependendo do apelido, né? Mas enfim, seja bem-vindo ao episódio do nosso podcast Farofa, agora a partir de agora é Farofa para facilitar minha vida também, que Carlos para mim é muito estranho. Pra Vamos lá também. contar essa tua história aí com o esporte, essa história que veio aí de Obesidade, como a gente colocou aí no título do podcast né? Conta um pouquinho pra gente Se apresente inicialmente aí De onde você veio, o que, que você come, o que, que você bebe Que eu sei que é muita coisa <risos> Conta essa história aí pra gente E aí galera, beleza? Então já tô feliz aqui De estar tá participando do podcast Tô feliz de estar tá trabalhando Com uma coisa que eu amo, que é o esporte né? A oportunidade que o Thiago me deu E conheci o Thiago através do esporte né? Então Agora Usando disso da nossa profissão, né, Tiago? 2013, né? Já tem tempo. 13? Né? Foi. Antes da Copa ainda, foi quando eu comecei no triatlo, pô. É. Conheci você na assessoria lá que a gente treinava, Formove, né? Do nosso amigo Beto. Um abraço pro Beto. É, Acho que nem era o Formove, era. Eu, quando eu entrei, já tava... tinha acabado de transitar pra Formove na é. época lá, aqui em Brasília, né? Pra quem não sabe, a gente tá aqui em Brasília. O carro é tá de Brasília também. E cara, você, como a gente colocou no título aí, vinha de um histórico de obesidade, né? Conta um pouquinho sobre essa fase pré-esporte na sua vida. Eu tive dois picos de obesidade, digamos assim, que um foi quando eu fui morar nos Estados Unidos em 2004 para 2005, aí voltei. Ficou só no Big Mac lá, muito, muito miojo <risos> de nove centavos. Nossa. <risos> Pensa na qualidade. tava é. que dava na época, né, para a gente comer. E aí eu cheguei e vim, fui, fui pai em 2005 e aí o médico falou, ó, oh, ou você emagrece, ou você não vai ver sua filha crescer? que realmente em 2005 eu estava bem, bem grande. Assim, um né? Falar de números, qual era o peso Centro, acervo, eu, eu, eu nunca me pesei, né? Eu, nunca fiquei, eu sempre tinha receio. Mas quando eu, me, eu já estava fazendo alguma atividade física, eu pesei 143 quilos. Né? Bobiati teve um pouco mais ainda, então? Eu acho com certeza. 143. É. E hoje está com quanto? Ah, deve estar tá com uns 88 de também Um peso é. razoável. A tua altura aqui, 1080, 80, 80 e pouco? 1,84. Não, dá, dá para chegar mais leve, né? A pandemia me machucou um pouco. Mas... <risos> mas tá bem hoje, né? Mas digamos. tô ativo, no, pelo contrário, é. né? Tô até na, tô brigando lá no ranking, lá da, da Corrida Perfeita, lá de horas... Horas treinadas esse mês, tô, né? No mês tô, de outubro Tô de bem, tô bem lá, com no umas 20, 25 horas já esse mês, tá bom. É. Sem passeios com cachorro, né, o pessoal? Pessoal, tá tem gente que tá apelando aí <risos> com esse negócio de passeio com cachorro, né? Mas vamos lá, cara, bacana, então para quem não sabe, inclusive, você tá no triatlon hoje, não é, só no, não é só na corrida, né? É, mas quando o esporte entrou na tua vida, foi por meio da corrida inicialmente? Sim. E pra ter mais regularidade mesmo, né? Porque eu imagino que nesse processo todo aí, como a maioria das pessoas, talvez não também, você vai dizer melhor, pode ter tido alguma tentativa de inserção de atividade na sua vida, uma academia, uma caminhada, coisas do tipo que vieram e voltaram. Teve Cara, um, teve eu odeio um... academia, sacou? Eu vou porque... Faz parte do esporte. Exato. É pro esporte, na verdade. E né? eu que faço muitas atividades, a academia é um, é um complemento importante. importante. Hoje eu faço só fortalecimento. Uhum. Não é, bagando, é babando ovo do Corrida Perfeita, não, mas. Está facilitando o processo. É, eu já fazia antes de treinar com Corrida Perfeita o fortalecimento, né? Sempre fui acompanhado do Vitor também em casa, com o um funcional. Vitor Santos. <risos> zóio. Zóio, famoso <risos> zóio. É. E. Mas a história é interessante, cara, sobre como que deu o start, assim, pra fazer exercício. Eu, eu trabalhava em casa, né? Você é um pouco... já tava no Brasil de volta. Já, Brasil. tava no Brasil e tal, aí minha mãe me levou no endocrinologista, me mandou no endocrinologista. Eu fui lá e ela mandou te comprar obrigou uns... ir lá, Te obrigou a lá. É, me whisky. obrigou. Foi, na, foi Nem na... queria ir. É, cara, assim, eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite eu derrubava uma garrafa de uísque e uma pizza. Nossa, derrubava uma garrafa de uísque? É. Era isso. Meu Deus. O esporte estava tava nível hard, profissional, né? É, aí, <risos> esse esporte, né? É, aí minha mãe me obrigou aí no, no, na endócrina e falou, não, cara, não dá mais para ter essa vida. E aí que foi um, um gatilho que ela me, bot, me deu um remédio. Eu lembro que eu tomei esse remédio de manhã, era depois do café, eu já tava começando a comer melhor, já estava num processo de emagrecimento. E aí aquele remédio fez eu passar muito mal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 Aí eu ou fazia uma volta de 4 km, ou de 6, ou de oito, caminhada. caminhada, corrida, caminhada, corrida, querendo correr, tal, até que o peso foi descendo e eu complementava com a academia, aí também às vezes fazia um spinning, gostava muito de spinning, mas era mais corrida e musculação, e aí em dois, três anos, acho que uns dois anos, eu bati uns 84 quilos sem remédio, sem nada, assim. Isso, só na garra. atividade garpa. e dieta. É. Eu lembro de uma história engraçada. Eu fui pro parque um sábado de manhã com minha mãe. Minha mãe sempre fez atividade física. Corredora. É, doutor corredora, doutor Rosana, até hoje. Corredora. Aí ela falou assim, você vai fazer o quê? Eu falei, eu vou fazer a volta de 10 quilômetros. Aí ela, beleza. Cara, eu demorei tipo uma hora e quarenta para fazer a volta de 10 quilômetros. Ela já tinha chamado segurança Samu. tudo eu tava lá ó tchau tchau mas foi um processo foi bom foi um aprendizado então assim hoje por exemplo eu ganhei um pezinho na, na na pandemia um, um bom peso eu tenho total consciência do que eu preciso fazer para né? controlar então foi bom ter o processo foi bom não, não tomar remédio foi bom entender onde é que eu posso chegar sacou e Claro, cada um tem seu objetivo. Depois, em outro período, eu consegui metas muito mais audaciosas, mas naquele momento foi bom aquilo ali. né Processo natural. Inclusive. E foi legal que eu comecei a participar de corridas de rua, e o gran finale assim, desse processo para mim, que começou a despertar outros interesses, foi uma São Silvestre que eu fiz. Foi muito engraçado, uma maluquice. sair daqui de manhã, corri a São Silvestre, era tarde. Saiu de Brasília e foi para São Paulo? É, fui para São Paulo, fiz a São Silvestre de tarde. Peguei um voo cinco horas e passei ano novo aqui. Já fiz isso também, mas eu fui no dia anterior. <risos> horrível, <risos> mas não recomendo. Mas foi um momento que eu falei, cara, agora eu quero algo mais na corrida. É. Engraçado que hoje eu vejo a galera assim, ah, quero fazer uma maratona. Quero... Cara, já tava correndo há dois, três anos. Fiz uma São Silvestre e demorei tipo um ano e meio para fazer uma meia. Assim, eu não tinha coragem, não tinha assessoria, não tinha... Sempre foi na doida esses treinos aí, sem acompanhamento. É, um e eu meio. achava muito, né? Achava demais. 10 quilômetros eu ficava destruído, acabado. isso depois... já estava no peso próximo do que é hoje ou ainda estava é, buscando reduzir ainda? Eu sempre fiquei entre 85, 90. Depois que assim, você chegou, você administrou é, aí. sempre nessa fase, assim. Uhum. Aí depois eu tive um outro caso de... De obesidade, mas não tão, não cheguei a 140, Severo, não. mas engordei muito, foi na, em, mais ou menos em 2009, 2010. Acho que toda vez que vai nascer um filho meu, eu engordo. Será que <risos> tem relação? Talvez, né? dependendo do que acontece com a rotina. Né? É, mas engraçado isso, não tinha pensado. É, mas nesse processo aí inicial, falando um pouco dele, antes né? de avançar para essa fase mais atual, onde você começou esse processo de querer emagrecer, né? que você mesmo citou, que foi um processo natural, regularidade na atividade física e dieta. Mas a gente tiver, teve ali os altos e baixos, né, os dias difíceis, a vontade de desistir e tal, mas até um pouco antes disso. Você cogitou outras soluções também? Eu não estou aqui nem julgando solução nenhuma, tá gente, mas, por exemplo, muita gente acaba com esse peso... É, indo para uma bariátrica logo, algo do tipo não. E conseguindo ter resultado hoje, praticando esporte, tendo saúde né Mas chegou a cogitar alguma coisa mais não, severa assim não. Eu sempre boto na cabeça, cara, eu vou conseguir Nem, por, vou. por atividade, pronto, e dieta Eu sempre fui assim, né? Tipo, eu não gosto de remédio Não gosto de... Ter, tipo, eu rompi os ligamentos do tornozelo agora um tempo atrás é o cara, se você operar em dois meses você está correndo Eu falei, não Recuperar naturalmente Estou até agora Devia ter operado. <risos> mas tá correndo, né? Velho, Tô correndo, normal. De mas demorou muito mais o processo. Sim. Mas eu prefiro, não é uma coisa minha. Sim. Mas eu não cogitei por isso. Eu acho que essa, essa... Essa... Experiência que eu tive com esse remédio que... Que eu fui tomar desse endócrino foi um... Foi marcante. Foi. Cara, eu lembro... Eu achei que ia morrer esse dia, cara. É porque, tipo assim, né? Você achou difícil passar... E eu já um dia consumi outros fazer uma cirurgia, né? <risos> é. É. Acons... outras coisas aí que Cara, <risos> e fiquei muito ruim, velho. Fiquei mais assim, você não tá entendendo, eu fiquei muito ruim esse dia. Pra você tem ideia, para eu pegar a caixa de remédio e jogar fora. Joguei fora na descarga, joguei, falei, não quero é. mais. E foi, foi no primeiro dia que eu fiz, marcante, né? Imagine é. passar por uma cirurgia, talvez que é bem pesado para muita gente. É. Né? Eu, eu hoje a minha relação com a alimentação, ela é muito é... não é saudável, mas ela é muito, eu sei. Tipo, eu tô comendo isso aqui e vai me fazer mal. eu, tô comendo, eu é sempre, regular, né? Eu sei o que tá rolando, saca? Uhum. Eu sei que às vezes eu vou dar uma exagerada. E eu sei que às vezes eu vou levar a sério. Quando eu tenho uma prova, eu levo mais a sério. Tá? Uhum. Então, eu acho que tudo isso foi um processo que me ensinou, assim. Faz é, parte. Sim, eu acho que o grande problema de quem passa por um processo de obesidade ou de ter uma relação ruim com a comida é justamente entrar no modo automático ali. Tipo, se afoga na comida para... Resolver algum, algum ponto da vida e nem percebe aquilo, né? É. Acho que a diferença justamente que você está falando aí é ter controle e consciência sobre o que está fazendo e saber pisar no freio na hora certa, né? Agora, o que o esporte, a corrida me ensinou era o seguinte, eu ia lá e corria, sei lá, 8 quilômetros. Aí eu falava, pô, bicho, não vou comer besteira, né? velho? sofri tanto ali. Aí pô, só, já, é, bom, já gera, é um pensamento ao contrário, né? Você vai gerando um equilíbrio, né? Não, pra mim sempre é porque... Então, tá. é o contrário do que a maioria pensa, né? A vou era... correr para comer, eu né? Come... Era o contrário. Eu não, cara, com você, eu então. sofro tanto. Hoje mesmo eu fiz um treino e falei, meu Deus do céu, vou comer bem pouquinho que amanhã tem de novo. <risos> é, tipo, pensar no ganho, né? Aí acho que entra a relação com o esporte de verdade, né? Assim, não o um esporte a nível, a, ah, competição profissional, mas... A nível de buscar sempre melhor, né? Quando você começa a olhar para isso, não simplesmente ser regular, você começa a ter mais cuidado com as oh, decisões que você toma, né? Eu não consigo ser regular assim, acho um chatão. Não, regular que eu falo Tipo, ser um sport saúde ali, todo dia fazer aquele Só para fazer e pronto, né? Isso tem que ter não... meta, tem que ter objetivo, tem que Eu nem, eu nem falo, em, eu, eu nem penso muito em prova, mas em meta. Eu né? adoro treinar, mas eu eu coloco metas. De e eu forma, escrevo assim as mesmo. metas. Eu escrevo pra ver, eu quero correr 10 km pra tanto, eu quero, sei lá, quero fazer isso Eu gosto de funcionar assim também né? Mas eu não preciso fazer prova pra me satisfazer, né, já fiz várias, pelo amor de Deus Se a gente for contar a história de prova aqui, a gente não, vai ficar, tá, tá. tem que Qual fazer é outro podcast Só de que a gente já foi, tem um bocado aí Não, maratona, meia maratona, nossa senhora Tá, bacana, aí tu começou a falar do esporte então, agora, você começou com a corrida especificamente e aí, qual foi o processo de evolução na corrida? Foi para uma meia maratona depois dessa prova de São Silvestre que você fez? Onde é que entrou aí um acompanhamento de assessoria na sua vida? Então, Porque você chegou no triatlo, né? Mas vamos falar primeiro desse processo com a corrida. Os primeiros anos de corrida, foi, eu corria muito, um volume exagerado, sem treino, sem nada. Aí eu lembro que estava na academia e um professor da academia lá, um instrutor da academia, falou, bicho, você não precisa... eu corri todo dia 10 km.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 É, não fiz isso, claro que não. Ainda bem. Reduzi <risos> a corrida por outros motivos tal. Fiz uma meia maratona, sofri. Fiz aquela meia maratona do Rio lá Internacional, que larga nove da manhã. A da Globo. Jesus amado, sofri muito ali. É, um calor desgramado. Acho que tipo, fiz uns 2 horas e 16 minutos, muito sofrimento. Aí, a calor e é umidade geralmente lá, né? Quando tá aqui, É, não, e sem preparo, só correndo por correr e tal. Aí. Aí eu procurei o Eder, né, da Evolua, numa assessoria aqui de Brasília. Foi uma minha primeira assessoria. Quer dizer, não era Evolua, era a Lohan. E, é, e tem uma, uma parada. Existe até hoje, né? Existe, mas era, era uma parada muito massa, que não tem mais. A gente treinava dentro do estádio. Quando aqui em Brasília, o antigo Mané Garrincha, que é tinha o mundo, uma pista conhece, já, tinha, uma tinha uma pista de atletismo. Dentro. A gente treinava lá dentro. Pô, era uma sensação boa ali. É massa, né? Aí treinava lá dentro. E aí, aí comecei a treinar. Aí entendi o que é um tiro de 400. Ah, e aí pra galera avançada do Garmin, não tinha Garmin. Quer dizer, tinha, mas era inacessível. Era, pouca gente, época. era tudo no reloginho. Então eu sei, hoje eu vou para pista, eu sei as parciais, assim. De tempo, né? Tem que passar os 100 metros para 27 ou para 20 e tanto, pra, Entendeu? <risos> Essas coisas vão, foram ficando. ficando. Na e aí eu treinava e era muito legal, a galera viajava muito. Eles, essa, essa parte da assessoria é legal, né? A gente fez várias viagens, fez várias provas pelo Brasil, foi pro exterior e tal. Então foi meu primeiro contato, assim com treino. Foi lá com eles. E aí a diferença básica foi naturalmente performance. Você conseguiu sair do platô que você tava e já. Cara, não sei se eu melhorei minha performance depois que eu fui pra assessoria. Mas aí não é um problema da assessoria, é um problema meu, assim. Você não tava treinando como deveria, não. você acha? Acho que não, sei lá Eu tava ali, eu acho que para mim ele foi mais parte social do que... Do que o treino em ah. Mas aprendi muito, né? Mas ali, a partir desse momento, então, como você falou, aprendeu Você continuou aplicando, de certa forma, os aprendizados Deixou de treinar de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? É, não, muita coisa engraçada, assim Lá foi o primeiro, eu lembro direitinho que rolou um treino funcional lá E eu fiz um, tipo, uma série de agachamento Uma coisa que eu acho que eu nunca tinha feito, desde que bebê Bebê que faz agachamento e eu fiquei uns três dias sem andar, cara. <risos> Mexeu com músculos que nunca tinham sido é. movimentados depois é, cara, dos 12 anos de idade. É, é. E aí eu lembro de detalhes, assim, cara, muita coisa aconteceu ali na, nessa assessoria e tal. E de lá e lá eu fiz muitas provas legais, meia, maratona... Em Brasília, um monte. Mas aí depois, nesse processo, você começou a cuidar mais do, do treino, pensar no, no desempenho? Não, você demorou falou, um pouco. Você falou dessa meia, primeira meia aí, feita na louca, quase 12, 12 horas e 20, né? Uhum. O que é ruim para quem nunca tinha treinado com, com acompanhamento, né? Geralmente o pessoal ah, faz até mais do que de, isso. Nem falo de tempo, falo de. De, de, de sensação no dia ali, meu né? Um meu prazer de correr. Deus. Sofrimento. Queria me matar. Tá. Aí depois, as provas já com acompanhamento, entendendo que era uma zona de treino, como é que foi esse processo? Cara, melhorou muito a, a questão da performance, mas eu acho que faltou um pouco da minha entrega. né? Eu não era um cara tão assíduo, eu estava ali mais pela farra, acho. Talvez época. você estava acostumado com a autonomia de treinar do jeito que você queria, a zona de conforto, talvez não. É, sei lá. Sei lá. Hoje, por exemplo, eu treino só e eu, eu sou um cara que entrega muito mais treino do que antes. Sou muito mais disciplinado do que antes. E é engraçado isso, né? Interessante. É porque, sei lá, minha, minha, meu jeito de treinar é diferente. Meu jeito, meu jeito que eu digo, não o, o treino lá em si, mas o processo de sair de casa, treinar, voltar. E antes, eu na assessoria, você tem horário para chegar, horário para sair, tudo. Mas eu não entregava um treino com tanta qualidade igual hoje. É, provavelmente essa autonomia que você tinha antes de treinar com assessoria, de qualquer jeito, você gosta dela gostava já, e você viveu ela hoje treinando só né eu percebi isso também, depois que eu passei a treinar só, até na minha última prova grande de triatlo né, o challenge aqui em Brasília foi equivalente ao meio Ironman, eu treinei sozinho né o Andrei, que melhor melhor prova foi a melhor, melhor fase, a melhor jornada de treinamento que eu tive e melhor prova que eu fiz pois é. eu também, as minhas melhores provas foram agora mais recentes, mas também tem bagagem inclusa, Claro. tem um monte de coisa mas foi muito de treinar só engraçado, né? Acho que acaba quanto mais você treina sozinho e dedicado, acho que mais você acaba se conhecendo, né? Entendendo seus limites, entendendo qual é o nível de performance naquele momento. É. Eu sei que quando eu volto a treinar, por exemplo, teve duas fases na pandemia que eu fiquei sem treinar corrida, né? Fazendo outras coisas. Cara, é, é perceptível quanto mais você treina só, mais você se entende, né? Até quando você volta, você tem mais ou menos noção de como você vai voltar naquele momento. Né? E eu, tenho, eu tinha um hábito muito ruim, né? Que era querer ganhar do coleguinha todo treino. Eu acho que isso, leão de treino, como o pessoal fala, prejudicava muito isso, né? E aí vieram lesões. Eu, eu tipo, então entregava um treino muito bom no dia seguinte era um nada. Entendeu? Então, Por isso que, até que a gente fala que um dos formatos que facilita muito como o nosso online, né? É esse online, né? Esse formato de assessoria online, porque você acaba tendo pode até se juntar para alguém para treinar, mas você acaba tendo um compromisso maior com o treinador, no nosso caso do plano personal, que ele está ali acompanhando o seu dia a dia. Né? Então, se ele já sabe, se você aperta lá, ele vai puxar né? né? é, né? a orelha. E as ferramentas, né? Para acompanhar hoje, Mesmo a distância. Por isso que a gente até fala, que o pessoal tem que ter relógio, né? Para a gente conseguir acompanhar e o treinador receber o dado com precisão do que a galera faz. Não dá para fingir, não, estou treinando igual você falou, treinador. Não, se o relógio vai mandar, não tem, não tem erro. É o dedo duro. É, exatamente. Bacana. E aí o triatlon, cara? Depois veio o triato. Como é que entrou a história do triatlon na tua vida? Nessa época que eu tava lá nessa assessoria, eu tive uma lesão, não vou lembrar o que, mas foi alguma coisa comum lá, trato, canelite, fascínio, e deu de correr alguma coisa de corredor. que depois eu tive uma outra lesão mais séria, mas essa de corredor aí, normal. E aí o treinador que tava lá falou, cara, que você não encaixa a bike para não ficar só correndo, fica alternando. Arrumei uma bike velha lá, comecei a pedalar e me encontrei no ciclismo, cara. Ciclismo é um esporte que eu me dei bem, né? Aí eu pedalava razoavelmente E sempre foi ciclismo de estrada ou foi mountain bike no começo? No começo era mountain bike, mas foi só para teste mesmo. Foi muito bom. pouco tempo, um uhum. mês, assim. E depois eu já arrumei uma speed e aí comecei. Aí depois de um tempo que eu incluí a natação, depois que eu fiz uma primeira prova de teatro. Tem 10 anos que eu fiz minha primeira prova de triatlo, foi 2011. E tu não nadava antes disso? Você nada bem, cara. Eu nadava quando criança, né? Não, tinha uma mas base da infância. Nada. Depois eu... parou. Mas tinha uma base técnica já, né? Que faz uma diferença. Ah, sei lá, não né? sei. Você nada bem. Eu gosto também, né? Pois é. Eu, tipo, o cara fala, você assim, nada bem. É, mas você nada seis vezes por semana, né? Não, aí, machado nada sem bem, cabo, né? igual eu, mesmo nadar seis vezes por semana. É. Não cara, tinha muito futuro. Todo dia eu tô lá. Todo dia eu tô lá, errando. Mas aí é melhora. numa é. hora melhora. E eu gosto da natação. Pra mim, porque ela é menos lesiva, né? Então Sim, bem tranquilo nesse aspecto. Posso né? nadar três, seis vezes por semana, sete vezes por semana. Pra mim, não dá nada. Né? Agora, a corrida, se eu aumentar um pouco o volume... Tem já uma melhorança técnica aí, né? Já tá as melhor. Descondrei. Já tá melhor, ah. já tá melhor. <risos> já tô rodando 35 km por semana. É bastante tá bom, isso. cara. Bastante. Sem dor. Mas é esse lance do triatlon. Então, o professor lá na época te sugeriu comprar a bike... Aí... Aí ele começou a me passar planilha de bike e, acho... e corrida de triato. Triato mesmo? Ele já é. começou a nadar também, né? A, a nadar. Formatação. Não, um pouco depois, uns seis meses depois, mas assim, ele já passou para de triato. E ele já me escreveu numa provinha de short triatlo também. O bicho era Dodói. Doi. É, Rodrigo Braga. Não sei se você conhece. Conheço, aqui. conheço. Aí é. ele me botou lá e eu fiz a minha primeira prova. Deve ter sido o último a sair da água, o penúltimo da bike. Não, não, acho que não foi tão ruim, não, mas foi bem ruim. E, mas, cara, eu achei aquilo ali muito maneiro, velho. É muito maneiro. E aí, de lá pra cá, fiz uma porrada de prova. Uma porrada de prova de triato. Um monte. De todas as. Eu só não fiz iron ainda. Mas de todas as Tem distâncias. Até o meio iron igual eu fiz é. também, você já chegou, né? Fazer. Fiz meio iron, fiz 1110, fiz 70,3, 308020, fiz 154010, várias vezes. Tá tipo, menos iron manful. É, Tem vontade é, de fazer um aeromífero? Daqui a dois anos vou fazer. Daqui dois anos? Oh. Tá, tá na... Meta tá aí projeto. anotada. É claro. Meta registrada, gravada, sendo é. transmitida Não, para o Não, isso aí. aí já é fato. É. Se tivesse inscrição, já fazia. Bacana, cara. E nesse processo todo, inclusive com o triathlon, é, você falou a princípio aí que no começo, que você passou a ter bastante regularidade aí com a atividade física, né? Mas passou, nesse momento pós-esporte, por algum alto e baixo? Algum momento mais complicado aí? Seja com alimentação, seja com a própria atividade mesmo? Cara, eu tive duas lesões que me tiraram, assim... É, me tiraram do esporte. E não por causa da lesão em si. Me tiraram do esporte. Eu poderia ter recuperado mais rápido, sabe? A cabeça deu uma... Acontece deu com uma... muita gente, né? Se a frustração de não poder eu dar Eu poderia ter, ter, ter me recuperado em 30 dias e demorei seis meses. Porque tentou forçar a volta? Não, porque... Desanimou, tipo... Eu vinha numa... Numa pegada muito boa, competindo Já pegando um pódiozinho na categoria é. E aí eu tive uma lesão séria no quadril aí Eu lembro dessa época aí. Fiquei velho manco E <risos> aí um tempão E cara, e tipo... Era uma lesão que se eu tratasse, acho que... 30 dias bem feito, assim, fiz, Fazendo exercício e tal Eu tinha voltado, mas aí... Desanimou muito, tal. Aí você desconta na comida. Aí você fala: ah, hoje eu não vou nessa física, não, tô de saco cheio. Aí vai, vai. E aí sempre emenda trabalho, filho, não sei o quê. Aí prorroguei por um tempão. Aí quando eu fui voltar, puta que arrependimento, né? Perdi um bom tempão. E a outra foi esse que eu rompi os ligamentos do tornozelo, jogando futebol. Não joguem futebol, por favor. Eu parei há muito tempo esse negócio de futebol. Depois de comecei ver, a praticar futebol. esporte, uma vez eu fui entrar numa onda de fazer um futsal com a galera uma vez por semana. Uhum. Eu fui defender uma bola no gol assim com o pé alto. Uhum. E aí a bola bateu na ponta do meu pé e jogou pra trás o, o, o tornozelo, né? Pronto, uma torção, uma besteira dessa. Eu fiquei assim, lá, uns 20 dias sem correr. É, o Andrei então, não vai gostar disso, não, que eu vou falar. <risos> uma vez eu fui pros Estados Unidos, fui até correr a maratona da Disney lá, o desafio do Pateta. Aí entrei uma loja de suplemento, tava conversando com o um vendedor lá. Aí eu falei assim, você joga futebol, né? Mas o futebol americano, né? Ele joga, joga. Aí eu falei, futebol americano é muito ruim, que é bom é o, é o soccer, né? O futebol nosso. Aí ele falou, não, o futebol de vocês é muito violento. <risos> machuca muito. Aí eu falei, como assim? ele?". É, pô, a gente joga de capacete, com roupa e tal, você joga de meião e... Caneleira. E caneleira, é muito perigoso, machuca muito. Aí eu falei, cara, o cara tinha razão, <risos> E aí eu machuquei sozinho, cara, no futebol. Pisei no buraco e tor torci o tornozelo. Ainda fui piada no dia da, da lesão lá, que eu caí sozinho os caras começaram a gritar a falta. <risos> Todo e lascado aí, lá. Pô, em, já na, no, no, no outro dia foi fui para o hospital, já queria operar e foi o que eu contei. Não quis. E aí eu fiz fisioterapia assim, 40 dias, ferrenho. Até encontrei o Andrei nesse, nesse período. Ele falou, cara, faz um exercício assim, assim. Meu irmão, comecei a enrolar, comecei a desanimar dessa fisioterapia comecei. De novo, o mesmo processo da adolescência. Quando eu vi, já tinha ganhado 6 quilos, 7. já estava liberado para pedalar, não, não tinha nem vontade. De... A bicicleta tá cheia de poeira, virou cabide. É, e, putz, agora que. Agora não, mas tem. Isso foi final de 2018 que eu consegui. Né? Um Fiquei. Fiquei um ano praticamente nessa enrolação. Aí qualquer coisa que eu ia fazer, eu achava que estava dando muito e tal, e nem era, era mais da minha cabeça mesmo. Desânimo. É. Mas tu é, vincula essas duas situações aí que foram similares a algum fator específico olhando para trás hoje? Faria algo diferente para que isso não acontecesse? Eu não ia jogar bola, né? Igual <risos> não vou mais. Não, eu estou falando do, <risos> do acontecimento da lesão em si, mas desse processo de desânimo todo, né? Porque você acabou nos dois momentos entrando em um ciclo Totalmente contrário ao estar animado, né? É o que acontece com todo mundo, né? É. Tô tentando trazer, de certa forma, um aprendizado para todo mundo que tá nos ouvindo, Porra, que tá nos assistindo. Eu, eu tava inscrito para uma prova em agosto, que era o, o capixaba de ferro, que é, um, que é uma prova de meio aro, e eu rompi os ligamentos em abril. Uhum. Era totalmente possível é, tratar da lesão e fazer a prova. Tudo pago, eu fui a prova lá assistir, fiquei lá na na cerquinha lá. E aí eu acho que também tá lá na cerquinha assistindo também me fez ficar mais desanimado, saca? Uhum. E não, não lidou com a frustração do que você perdeu ali. Não talvez. só aquilo, um monte de coisa. Também tem coisas pessoais, trabalho, ah, às claro. vezes, né? Não dá pra... pra, dá pra tem fazer que, um tem que fazer uma análise. Especial, né? É. Mas o que eu vejo acontecendo com muita gente, quando eu troco ideia com respeito disso, já aconteceu comigo também, é que que eu não sei se foi o teu caso, mas a gente cria um apego tão grande àquele objetivo que está por vir, que aí você não vai, teoricamente, se você for realmente fazer o trabalho certinho de se tratar e tal, você vai ter que abrir mão daquele, daquele objetivo. Né? Aí se você não lida bem com aquela perda, pô, esquece aquilo, não vai ter mais. Vamos pensar no próximo, que vai ter depois, quando eu me recuperar. Se você fica amarrado ao anterior que você estava animadíssimo, talvez na fase final já de treino, é difícil você se desgarrar. Né? Você fica naquele remoendo aquele processo. né? Fica ali naquela... É. Não, então, na ruminação, né? Como e eu tudo, tudo da, eu tô te falando, tudo eu sentia dor. Eu ia fazer gelo tinha dor. Uhum. Tudo era, tava flor da pele, saca? Tudo parecia adolescente. Tudo tava bravo, tudo, sei lá. É, aconteceu, mas uhum. superado, eu acho. Foi bacana, eu tô falando disso porque, pelo menos comigo, né? Eu já, tinha uma, eu já tinha uma experiência de vida, assim, de sempre tentar passar rápido pelas coisas que davam errado, né? E no esporte eu tive duas situações, não sei se você se lembra no começo... Eu ia fazer o primeiro meio Ironman e eu tive apendicite. você lembra disso? Sempre. Faltando 30 dias para a prova. Né? Já era. Sim. Voltar, Foi em 2014? Né? 2014. Eu ia conhecer, teoricamente, o Andrei nessa prova, que ele estava lá com o Rinaldo, colega nosso de triatlo também, e eu estava indo com o Rinaldo. Né? Doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo. Já esteve aqui nesse podcast, inclusive, com a gente. Quem quiser assistir depois ou ouvir, é, faz, faz um, um bem para a saúde. Muita informação eu acho que eu boa. Eu fiz lá. 2014. Pra lá, você foi? Ela foi Punta do Cano, Punta del Oeste. Punta Deleste. Não, não, eu lembro desse tipo Você fez Brasília, eu acho, na verdade, né? É. Pois é. Foi no final de 2013. Mas você verdade. foi lá, né? Pegar fui essa cenária depois? Não. Fui não. Você não Ponta fez essa prova? Porque depois ela virou Iron, aí mudou os datas ficou é. uma confusão Quem pra poder. Foi? Alguém foi. Não sei. Eu é. Só sei que, cara, nessa época, eu lembro, faltava 30 dias, esse é o primeiro meio Iron em Madaço e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, 30 dias, apendicite não tem nem o que fazer, né? Então vamos esquecer isso. Eu sempre acostumei a ter minha vida assim, não só no esporte, mas qualquer outra coisa. E aí eu lembro que era de outubro para novembro. Aí quando eu voltasse a poder correr, ia faltar 20 dias para São Silvestre, alguma coisa assim. Foi a minha nova meta, eu vou para São Paulo fazer a São Silvestre, quando eu fiz a primeira. Né? Era uma coisa alcançável, desafiadora para quem ia ficar um mês parado e com 20 dias de treinamento. Né? É, aí, ponto, eu me reanimei. Foi. Tipo, botei minha cabeça em outra coisa, né? Pô, vamos comprar passagem para São Paulo, vamos ver quem vai para essa prova. Estava a Lili lá, nossa amiga Lili, Cláudio Garbi, nosso amigo Cláudio Garbi. Uma galera lá, assim, que já era das da assessorias da época ali, amigos do esporte que a gente fez, né? E foi muito massa, porque eu botei o um olho nisso, esqueci a pro, o raio da prova lá de triatlon e fiz em Brasília no ano seguinte, 2014, o Ironman mesmo, né? A prova que era franquia Ironman, meio uhum. Ironman. E outra situação também foi quando eu tive tendinite patelar até então, lá. eu estava, acho que no ciclo para a primeira maratona. Animado e tal, não sei o quê. eu fui até lá assistir, passei por esse processo seu. Mas eu acho que fez diferença para mim também, mais uma vez, esqueci a prova. Eu botei na cabeça, eu volto no Rio em 2015. Isso foi 2014. Né? 2014 para 2015. Volto ano que vem para fazer essa maratona. Também aconteceu isso comigo no Rio. Pois é. Essa é minha lesão do quadril, eu fui, tudo pago, fui assistir. Quer dizer, nem assisti, nem fui lá. Fui para uma balada, <risos> perdi a largada. E aí, no ano seguinte fui e fiz na prova. Pois é. Mas essa eu não fiquei é, muito... Ficou tão frustrado. Então, né? é isso que eu tô te falando. Tipo, esse meu rompimento de tornozeiro, ele teve um mimimi. Qual Cadê? foi? É, não, o meu, assim. Ah, sim. Eu de... Não quero mais treinar. Tô nhanhê, putinho. <risos> é. Cadê? Cadê? Não precisava disso. Mas o do quadril, não. O do quadril, pelo contrário. Cara, eu trabalho sentado. Eu ficava procurando posição pra trabalhar de tanta dor. E eu não deixei de nadar e pedalar nem nenhum dia, velho. Uhum. Sim. Teve um ano, eu não vou lembrar se foi 2017 dois, foi 2017. Eu fiz 365 treinos de natação. Véio. Porque eu estava em é, possibilidade de, de correr. E, e de pedalar também. Pedalava assim, eu não conseguia muito. Dava uma hora, começava a, a doer. E a minha lesão do quadril, ela é eterna, é né? Ela tem um nomezinho que, que chama crônico. aí. Crônico? Que é o, a cartilagem, acabou, comeu. Eu fiz os exames lá. Então, meu como é que eu trato? Fortalecimento. Fortalecendo, melhorando a técnica para evitar menos, diminuir o impacto. É, técnica sobre... da corrida, é, fortalecimento, entender... Controlar é, volume. Controlar volume, controlar a intensidade, saber onde você pode chegar. E... É igual quem tem problemas de joelho, como a famosa crondomalácia, né que é um negócio é. que não se resolve. Mas você tem que saber qual é o seu limite e ao mesmo tempo tomar os cuidados para que aquilo ali não... Tiago se tipo agrave assim, no vestido do esporte, né? Hoje mesmo, fiz um bom treino hoje, saca? E não senti dor nada. Mas é um processo, Tô fazendo musculação há sei lá quantos anos, faço alongamento toda semana, vários dias na semana, faço liberação Dei minha facial. De de casa, fora as é, atividades é, principais. Tem né? um amigo meu que fala, é, ué, carro velho tem que levar para passar um óleo, lá, senão o bicho começa a. Né? É. Mas é. Não tem jeito. Agora sim. Fala só de lesão é ruim, né, velho? Conta história boa aí. Cara. <risos> vamos falar um pouquinho sobre é, os aprendizados, acho que nesse processo. Olhando, vamos pensar em quem está nos escutando aqui, nos assistindo, e tem essa dificuldade de ter regularidade, ou está passando por um processo, já passou por vários desses de obesidade. O que que, se alguém te perguntasse hoje, fala, eu falo, não consigo, cara, sair do lugar, não consigo perder peso, não consigo ter mais controle sobre a minha alimentação e ter regularidade na atividade física, olhando para todas as experiências que você passou, o que, é que você diria para essa pessoa? Cara, assim, muito disso é um mal que eu acredito que é um mal da, do, da, do momento, que é a ansiedade, né? O cara quer perder 30 quilos em um, dois meses. Quer resolver é. a vida rápido, né? Não vai. E isso acaba se levando, sendo levado para o esporte, né? O cara começando a corrida hoje já quer estar tá na não primeira meia-maratona, no mês que vem, sei lá, daqui a é um tempo. Quer fazer, ou só quer fazer uma maratona e pronto, né? Não é. quer nem ser corredor, né? Fazer uma prova, né? Ele pode até fazer, mas... É a coisa é mais fácil que a gente fala, né, no Prefeito, é. é Fazer uma maratona, qualquer um faz. O é. um limite lá às vezes é sete, oito horas, dependendo da prova. Agora treinar para se tornar um corredor para a vida toda é que... Não, e fazer que nem eu fiz na, muda, né? nessa minha primeira meia, fico. Ah, o tempo não foi tão ruim, 2 horas e 20, sei é lá. A experiência, Meu né? querido. Queria jogar o tênis na rua e matar quem estivesse passando. Foi horrível, foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Já fiz provas de. bem mais rápidas e mais suaves, tranquilas e tal. Né? De terminar bem, de.. de eu tenho uma experiência muito boa. Eu vou aproveitar que a gente vai voltar no assunto da ansiedade depois hein, em relação a não ter pressa. Então, fala das, da, das melhores experiências que você teve em prova. Ou até essa que você ia citar agora. Não, eu ia contar, falar sobre isso. O pessoal falou sobre ansiedade, sobre é, querer chegar logo Resultado. na distância maior. Peso, né? Tipo, eu estou eu, eu no triatlon desde 2011. Cara, nunca passou na minha cabeça fazer um Iron. Só agora que você está pensando. Eu quero fazer isso. e porque eu vou ter mais tempo, porque meus filhos estão mais velhos. É, o momento certo. Talvez uma condição financeira melhor para você ter um equipamento melhor. Então, então calma, cara. Tem tempo tem para todo mundo. Né? E sobre essa ansiedade, vou, te, vou contar uma história para você aqui de um amigo meu, que é engraçado. Em 2011, no ano que eu fui fazer meu primeiro triatlon, eu fui fazer meu primeiro meio iron. Só que eu fiz um ciclo de treinamento de seis meses, assim. Bem feito, cara bem feito, eu não faltava um treino. Eu, fi, eu lembro de fazer um, um duato, né um pedala e corre, tipo em setembro, meio dia, um negócio bizarro, que aqui em Brasília está 15% de umidade. Eu só tinha aquele horário, eu fui lá e fiz. Eu cheguei na prova e fiz super bem. A pessoa que viajou comigo, André Rodrigues, tá morando lá na Costa Rica até, ele saiu da prova, ele terminou a prova, muito depois de mim, a gente ficou procurando ele, porque a gente não via. Ele simplesmente foi pro hotel, tomou banho, pegou as coisas, foi embora, velho. Foi embora. E vendeu tudo. E nunca mais fez nenhuma prova de triatlo. Então assim. É... Calma, né? Vamos, vamos curtir o processo, cara. Eu adoro treinar. Eu uhum. adoro. Esse sábado eu fui num, num pedal aqui, cara, maravilhoso. Foi fera pra caramba, a galera unida tá? Hoje eu fui correr, encontrei meus amigos. Curte o processo, tudo tem que ser prazeroso. Não fica achando que só conquistar os 42 quilômetros, ou só os 21, é um grande objetivo só... da vida. Né? Não, você vai ter milhões. Tem... Se você for fazer 21. 20... Cara, quando eu comecei a correr, Thiago, nem tinha stand de prova. A gente tinha. Era um 10K aqui e outro ali. hoje, é, aqui em Brasília, hoje, menos, em Brasília, né? hoje, hoje não por causa da pandemia, mas tinha dia que tinha cinco provas no final de semana, quatro. São Paulo, as grandes cidades sempre tem. Que tem isso, provas calma. em várias cidades do interior hoje. Calma, né? Escolhe uma. Né? Faz que nem eu, escolhe uma, que você pode pegar não pode na categoria. <risos> anima Sim, mais, né? Se anima mais na categoria. Um e vai lá e curte o processo, cara. E, e sem ansiedade. Ansiedade eu acho que é o grande mal aí da, da galera. E eu acho que isso foi o que, que me fez, talvez. É, extra, me fez, não, isso que eu daria de recado, saca? Pra galera. Calma. Ter calma, né? Ter calma e curtir o processo. Eu é. falo muito sobre isso também, que você tem que saber gostar do processo, porque ele é o que vai te acompanhar. Ah, da vida. E a galera às vezes quer fazer uma prova e já compra o melhor tênis, já compra o melhor não sei o que, já compra isso, já se inscreve na melhor prova. já Calma, cara. Relaxa. Curte, vai lá. evoluindo aos poucos. É, né? velho, acordou hoje, tá chovendo, vai na chuva pra você ver como é que é. Vai, vai, vai vendo, vai curtindo, cara vai fazendo amizade, porra, o nosso ciclo de amigos hoje é quase todo mundo esporte, véio. todo mundo envolvido com esporte é, de alguma forma, 100%, meus, meus melhores amigos hoje são meus, meus amigos que eu fiz nesses últimos 15 anos aí, que eu nem estudo, que é do esporte, são poucos que não são, sim, é, é, é, um, é um processo que realmente, é o processo na verdade que faz diferença no final das contas, né? é. porque quando a prova chega, e aí, acabou, você vai fazer o que agora? Se o seu objetivo final, tudo, final da embora. vida é a prova, né? Vende tudo vai embora, igual a regularidade. O Andrei fala até um negócio legal, já falou em algum podcast, que a meta de vida dele é ser o campeão da categoria 100, 104. Assim. <risos> e para isso tem que se manter em treinamento daqui para lá, né? Bom. Fazer várias provas, claro, Seu várias. -se. Seu Júlio é famoso, quem Aqui em Brasília é um triatleta famoso, né? Está com uns 80 já, né? Praticamente, Sim, eu né? acho. Acho que ele nem é daqui, né? Ele é... está ele rodando é, aí. acho que ele é da região aqui. Ele é médico, inclusive. É. É, é, então é, é, acho que é isso. Eu falo muito sobre isso e todo o ciclo grande de treinamento pelo qual eu passei, eu vi quanto fez diferença curtir o treino, né? Curtir cada etapa, né? Se preparar, porque a prova é a cereja do bolo, né? É o dia ali de você coroar um, um ciclo e depois continuar, né? Porque a saúde que a gente busca no final das contas, seja física mental, emocional, ela vem com um processo, né? Ela uhum. não vem com ansiedade por querer fazer aquilo a todo custo, né, e tudo mais. E eu digo por experiência própria de ter passado por isso. Eu me, se eu for, se eu para trás e tomar uma decisão nova hoje, eu não teria escolhido fazer meio Iron Me logo no começo ali do do triatlo, não tinha menos de um ano, velho. Pois é, mas com essas lesões, por exemplo, tendinite, escolhi fazer lá, me lasquei, Aí fui para maratona. Depois já tinha vindo vindo de meia, né, tava tinha conseguido fazer boas boas minhas maratonas, mas me ferrei porque, cara, quebrei muito processo ali, né? Pulei muita etapa. Pensando, ah, todo mundo está fazendo, eu vou fazer isso também, eu quero cancelar logo. Pô, eu tinha muito tempo para conquistar aquilo ainda. A gente não tinha tanta informação também, né? Cara, acho que mais do que a informação, eu acho que querer. É, é o. que é, é, Acho que, é, acho que é, é, é o mal da sociedade, acho que você citou bem no começo, a ansiedade. Né? Acho que a gente querer, às vezes, coisas muito rápido, às vezes até para é, suplantar alguma outra coisa da sua vida. Na época mesmo do triâton, eu tava, ia ter o meu primeiro filho. Então assim, é um negócio que tu já teve o primeiro de, de susto também, sabe como é que é, tanta coisa que passa para cabeça, tanta coisa para resolver, tanta coisa para organizar, a vida é, muda de, de cima para baixo, né, vira tudo dos pés à cabeça ali de alguma forma o esporte para mim é o válvula de escape, né. Tem que, que ser. É, tem que ser, mas acho que se ela ficar sendo tratada só sobre, em cima disso, né, tua vida toda é buscando esporte para resolver problema, a tendência é que você acabe é, tendo esses momentos de frustração, né? ao invés de ser algo que se insere naturalmente na sua vida e fica. Aí você sabe dosar, fazer escolhas. Né? Por exemplo, minha segunda filha agora, cara, aí logo em seguida veio pandemia junto. Eu, falei, Eu vou parar com a atividade física de triatlon, né, de bicicleta, etc. Meu foco é correr e treinar a força. Né? esquece se e prova, se manter tanto que eu voltei a fazer uma meia agora na volta das provas em Brasília em 2021 já uma hora e meia <risos> foi 1h35 um <e> <risos> mas uh, dá para fazer melhor mas treinando, temos os meus objetivos né? vamos voltar a, a falar do contexto de regularidade cara, não, não fiquei nessa louca tenho que ter provas, tenho que ter isso tenho que ter memória muscular não me diz? <risos> <risos> talvez, voltando <risos> a falar de, de resultado né? mas enfim, eu acho que fez diferença para mim desapegar desse lance de simplesmente ah, tem que ter metas. Claro que eu gosto de meta. Pô. Já penso ano que vem voltar para bike e voltar a fazer prova de doato, que eu gosto muito. Tem essa coisa na cabeça. Estou com a meta agora de melhorar nos 5 e 10 quilômetros. Mas eu acho que é se desvincular um pouco só disso, né? Ter essa, aquilo que eu falei eu agora há um pouco. Que não ser amarrado é... nesse negócio para suplantar alguma área da sua Exato. vida. Esse é, esse é o grande problema. Né? Você põe as metas, mas aquela meta ela tem que ser compatível, entendeu? Você não pode querer trabalhar 12 horas melhor. por dia e querer fazer triatlo. Né? Não dá. Impossível. É é Inviável. Ou fazer maratona, às vezes, dependendo do treino. E, sim, a, tem a galera que gosta de acordar às 5 horas da manhã para correr, aí faz a dieta do, sei, do, do ovo, da maçã, sei lá. Cara, é insustentável isso durante, acho que acordar cedo não, mas fazer dietas restritivas, mais, né? treinar volumes exorbitantes. Pô, conversa com o atleta profissional para você ver o se ele acha a vida dele. Ele não pode, às vezes, nem ir no aniversário, não fazer um churrasco. Né? Pode tomar uma cerveja. Calma, vamos com calma, vamos curtir o processo, vamos fazer uma resenha depois do treino. Vamos cantar um parabéns ali para um colega e por aí vai. Eu acho que tem que ser isso, saca? Cara, e uma coisa que eu aprendi, no, que eu aprendi não, que eu conquistei no esporte são os meus amigos. Cara. Acho que se eu só treinando, só treinando, só treinando, competindo, acho que até ia ter, mas já viajei no Brasil inteiro, tenho amigo no mundo inteiro. Tem um amigo do interior de São Paulo, de Palmas, do Norte, de tudo que é lugar. Isso é, pô, isso é muito massa. Eu contato com essa turma é massa. pelo esporte. Né? É, e sem, sem. É o processo, né? Então, vou lá, vou pra Uberlândia no final do ano, vou fazer um training camp lá. Encontrar a galera lá, tem uns amigos lá, sacou? Então, você vai curtindo, vai vivenciando, sem, sem pular a etapa. Sem né? neura, né? É, e sem ficar nessa neura de. É saúde, cara. É saúde mental e é saúde física. Não dá pra você ficar se restringindo demais. Isso aí não besteira. Eu sei que eu já me restringi demais. É... Não, não se conselho. sustenta, né? É insustentável. Show. Mais algum recado pra galera a respeito disso? Sobre regularidade? Não. Sobre ter consistência na alimentação? No, enfim, em no, no tudo, né? No sim, geral. Seria sim. esse foco aí de desligar na ansiedade um pouco. É, sem exagero. Exagerar. É, Toma só umas 10 latas de cerveja assim, quando uma, você entra com uma, uma garrafa de uísque, uma pizza gigante. <risos> tô falando porque esse aqui é um apreciador de, um, de uma cervejinha, de um, de um alcoólico. Às vezes. Uh, às vezes, né? É. Como está hoje a relação, já que a gente está falando de bebida aqui, você é um cara que curte. Ah, como a tá a pandemia, relação com a bebida hoje? A pandemia foi cruel. Muita live, muita cerveja, é. muita duplo ah, malte. Agora, agora tô estou equilibrado. Tô equilibrado. Mas, Mas também semana, não deixou de treinar, nem nada? Nunca é um prazer também, mas assim é, tipo faço um treino no final de semana, vou, tô no clube ali depois de nadar tal, eu tomo uma cervejinha e tal de boa, sem problema nenhum sem estresse jogo, né? nenhum, sem me culpar tomar, tomar uma cerveja aqui, vou, a gente fez uma viagem para pedalar lá e bebeu faz de parte, e não, foi sem... pouco, e não foi pouco não, não foi demais, mas também não foi pouco é, não é. tranquilo <risos> Foi legal massa cara bom demais ter a tua história compartilhada aqui no podcast acho que de repente a gente pode ter outras oportunidades no futuro a gente trabalhando uhum. junto aqui agora no CP né vamos e show de bola obrigado demais aí fica esse, essa história sendo contada para muita gente porque a gente sabe que tem muita gente hoje acho que a maioria das pessoas né tem esse desafio de é, conseguir vencer uma, um processo seja de obesidade ou seja de sedentarismo apenas pensando no longo prazo né como você falou frisando mais uma vez o lance da ansiedade a maioria das pessoas acaba pensando no curto prazo, né? Esquece que há uma é. vida toda pela frente. E, e deixando um último recado assim, a corrida ela ela te traz um, um uma sensação de prazer muito grande, né, cara? Então não deixa de correr não. Liberdade, né? Acho que a corrida Corre. é o esporte que dá mais liberdade pra e, gente, né, cara? Pô, é só botar um tênis e correr e se movimentar, né? Então vai lá. De olho nas dicas do corrida perfeita, Sempre. né? Que se fizer besteira aí na hora de é, correr, você não vai correr aí, aí, aí não vai, aí vai parar de correr. Mas, pô, não, não desiste não, não faz que nem eu, não ficou putinho porque machucou. Procura. Show. Procura ajuda. Se movimentar, é. Não, E, pro, tá. e procura ajuda, né? É. Ajuda para o processo. É é. Aqui não tem raça para cima no podcast, mas você que não tem acompanhamento com a sua assessoria ainda, né? Como assessoria de treinamento, na verdade. Se você não sabe, nós temos o Clube Corrida Perfeita, 100% online, em várias modalidades, com várias faixas de preço. Com acompanhamento completo, tudo que a gente citou aqui, falando de fortalecimento, técnica, alongamento, planilha de corrida, treinadores para te acompanhar, nós temos no clube. Você pode acessar em clube tá dado o recado. Beleza. Beleza? Valeu, farofa. Senhor Carlos. Vez. Roberto Falou, de Deus Costa e Alves. Como é que é o nome todo aí? Porque o nome é grande, cara. Não vou um botar nome. meu nome aqui, não. <risos> que não vai caber nos caracteres da descrição do podcast. Eu vou botar farofa só mesmo, é mais fácil, né? <risos> então, valeu, meu jovem. Valeu, Bom demais. Obrigado, Até a próxima aí, quem sabe. Valeu, valeu gente. Tchau, Até tchau, o próximo tchau. episódio. Tchau, tchau.